51 do DHS Como parte da operação resposta Fase 2 Quem quer que seja, estamos sofrendo um ataque pesado Não sei o quanto vai poder ajudar Esse é o Como entrou no meu rádio Vamos ajudar Mas cuidado pra não atirar em ninguém que esteja ajudando Câmbio É isso aí galera, viu aí a mulher falando aí né? Cuidado pra não atirar em ninguém que esteja ajudando É nóis MD Division novamente Agora, mano, é aquela base lá, aquela fase lá, principal lá do Beta, que a gente jogou. Vamos detonar essa porra! Temos que tomar a base, a base principal nossa. Morre, filha da puta! Vai o cara ali. Chupa essa! Ô oh, coicezinho! Vamos lá! Quero tirar a armadura dele. Agora vai. Ah, voltei pro bagulho, que idiota que eu fui. E bem idiota. Você tá com a bomba lá. Se fudão! Cadê o amarelinho? Corre, filha da puta! Foi. Tem Eles não, têm estratégia. não tem munição pra eu pegar, não, não. De pistolinha, Sim, a respira, a respiração. Onde, onde? Chupa essa se puderam! Onde, onde? que esperar. Corre, porra! Atirem forte Só tem que esperar. Morre, filha da puta! Beleza! Boa! controle. Correto das balas Obrigado pelo relatório, Esquadrão Bravo é, Fica alerta aí fora e mantenha a calma Fico feliz que estejam bem Vamos reconstruir nossa base Entre e dê uma olhada Finalmente consegui um transporte Então ir aonde você está Vamos fazer isso juntos É isso aí, mano Retomamos a base Então vamos invadir Vou Carregar aqui é nós. Sistemas de ventilação e purificação de ar ligados. Níveis de contaminação diminuídos. Agente, ah, precisamos reativar nossa base e mostrar ao povo de Nova York que estamos tomando a cidade de volta. Nossa base de operações tem potencial, mas agora parece um depósito de lixo, não temos nenhuma equipe. Para recuperarmos isso daqui, precisamos de gente que saiba o que está fazendo. Como médicos. Tem uma virologista comandando uma clínica móvel no Madison Square Garden, mas a área toda está dominada. Com ela, podemos reabrir nossa ala médica. Sem ela. O comandante da JTF Benítez está em campo sem comunicação. Traga ele de volta. Precisamos dele para montar uma ala de segurança funcional. E será muito útil para a moral. Também temos que religar os serviços básicos Precisamos de energia e os dados que a energia fornece Eles tinham um cara fazendo isso, mas Acho que ele teve problemas ajudando a gente Sem ele, não teremos luz O Isaac pode mapear cada uma das alas da base E sincronizar o progresso para enxergarmos melhor o que está acontecendo aqui E quanto mais estável for a base, melhor isso é para a cidade Bora! Beleza! Então, vamos lá! A ala de segurança precisa de carinho e do Capitão Benetes. A JTF adora aquele cara. Ele pode mobilizá-los e nos ajudar a conseguir as informações e armas necessárias para tirar os três inimigos das ruas. Ok, vamos mexer em todos esses computadores aqui, ó. A ala técnica, com certeza, já teve dias melhores, mas se trouxer o Rhodes de volta, parece que ele tem vários truques na manga. Ex-mercenário, eu acho. Sabe mais do que aparente. Imagino que vá ser bem útil. Vamos lá, vamos ver aqui agora. A ala médica está um desastre no momento. Quando trouxermos Nossa. aquela virologista para cá, podemos montar uma equipe, e investigar a origem do vírus e coletar mais suprimentos. Para civis e para nós também. Pronto, ó, completei o objetivo aqui, que é simples, né? É você forçar em tudo aí. Esse mapa aqui dá para eu. Drones destruídos, nenhum encontrado. Olha, ah, tem os drones. Bom, aqui. Ok né, deixa eu falar com esse cara aqui. Ah, o mapa aqui, ó. Chega mais. Ler. Boa sorte. Tá atualizando o meu mapa pra ver onde é estão as coisas. Beleza. enquanto isso só. Não. Ah, tá. Ei, olha só. Eu não vou conseguir sair desse jeito, com essa porcaria de perna assim. Eu farei o que eu puder daqui, mas não é o mesmo. Você não tem a mínima ideia de como eu queria estar lá fora. Eu treinei a minha vida toda para uma situação como essa. Mas é pior do que pensávamos. Sabe aquele lance de não deixarem você se apegar a ninguém? para que não atrapalhe quando você for convocado? Eu passei por isso. E não funcionou. Eu me apeguei. Essa é a minha gente, a minha cidade. E vamos tomá-la de volta. Ai! Olha, você tem que... Tá, ok. Ok. Estão contando conosco. Não vamos decepcioná-los. Tá bom. Vamos só... Carregar aqui, né? Reabastecer. Ó, coisa pra caramba que eu peguei. Não esquece de dar o um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!